Gente, depois de 30 dias Que o filhote nasceu A gente vai dar remédio de verme Para os cachorrinhos Esse aqui, ó, que eu fui lá na Casa de ração Aí receitou Depois de 30 dias tem que dar remédio de verme E depois, é, 45 dias tem que dar injeção Então, vamos lá Ensinar vocês como que dá Remédio de verme Primeiro pro pai, o Todd ah. Pode dar aí, Maria Maria tá aqui imaginando que ela sabe dar os remédios é pro papai todd vai ter que pular dentro fechar a boca dele para o aí Você gente não? ó é sim que dá, assim que dá ó. é o todd o papai jogou fora tá vendo esse aqui foi esperto ele jogou ele fora não pô de volta de volta é. Abra a boca remédio verde gente aqui abre a boquinha deles ele é espertinho ele é bravo é, Abra é bravo boquinha velareski tá papá papá <risos> aqui ó, que papá, vamos, vamos, vamos tomar remédio? Ah, vamos, tomar remédio, vamos. vamos. Abra a boquinha né? ah, dele? Ah, é, é. tá? Tá você a gente, porque não te Ai a cara da riqueza, gente, eu tô carcinada. <risos> Vamos dar riqueza primeiro. Vamos primeiro. Vai lá, gente, da riqueza. Vamos dar remédio, é. pro toque, é remédio Ai, bem pro Todd, gente. Olha Todd. Remédio bem pro Todd. Tá do pra ela abrir a boca e se enfila a boca. Segura ele direito. Que leite, que nenê bonitinho. Oh, oh, o Todd. o Todd. tava fora. Ah! Que segurar oh, poder. Poder. Tem que segurar ele. Você vai ter que segurar ele assim ó. Segurar, eu assim, eu não. Quero... Nossa. Não, você que se vira pra dar esse cachorro. Eu você vai ter que fazer uma coisa que ele não Pega um pedaço de carro pra ele lá, viu? Ai eu ai ai. Eu... Ele era tenso. a boca e enfiar lá na garganta, mas só que nós não tem. É? é nós não tem como é nem de prender. Tem que segurar o né também. É, tá razão. Olha quem tá aqui, ó. Ficou meu boi tá com a boca Ai. fechada. Ixi, vai. Tá, Todd? Come. Tá? Todd? Ah, Maria, que que é isso, Maria Tá, Todd? Todd? Tá? Isso, Tati! Aí, Olha aí, que, que coisa. Com... Ah, tá com ah, folhas. Vai ficar rindo que você não sei ah, faz o vídeo depois. Ele mesmo como? Tenta Tati! isso. Que é que tá cheiro? Não. Que que conta Tá? Tem como dissolver? Na não, seriga, depois põe na. da carninha, pode não. dar a carninha pra ele. Não pode saber nada, não? Não. Ele tá chorando a minha mão. Não tem a carninha, não? não. Isso, segura, mãe. segura. É não. Segura. Agora. Não, tá é aqui mais... no canto. Tá no canto? Tá no canto, vai descer. Ai, essa... Esse aqui é o dele, é o do é O Todd O Todd está... não deixou a gente dar remédio para ele O que, que eu vou fazer? Eu peguei uma linguiça calabresa E vou colocar o remédio Dentro da linguiça calabresa para ele comer Vou pausar o vídeo e já volto Olha ele lá, o bravinho Todd Olha lá, fiz um buraco aqui na linguiça E coloquei o remédio Deixa eu vou pegar o Todd Vem Todd Pega ele Vem Jennifer. Não deixa a riqueza entrar A nossa árvore vai é querer comer Vem Fecha vem, vem. a porta Fechar a porta <risos> Aqui, gente Vamos ver ele comendo Vai, põe ele aí Esse cachorro junto com O que é isso aqui? Esse é o remédio de, de vermelho. Bem melhor, né, gente? Agora sim, ele comeu. E, meu filho? Esse ah, neninho gostoso comeu, Maria. Você quer mais? Não quer mais, né, meu filho? Não. Agora, assim eu deixo. Ah. <risos>